Tá bom, tá bom. 1x3. Um espera o TRK, espera o TRK. Isso, isso. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Olha pro radar, olha lá, olha o radar lá, olha o radar lá, olha o radar lá. Não troca tiro antes do TRK. TRK, aperta W, TRK. Aperta W, TRK. Olha pro radar, não olha pro Keiran.